Olá, vamos falar hoje sobre o, quais são as características, comportamentos, cognição esperados para crianças de 4 anos de idade. Se você acha importante falar sobre isso, dá um joinha nesse vídeo para eu entender e também compartilhe com outras pessoas que vão poder ser ajudadas a partir desses tópicos para ir buscar nos seus filhotes o que, que eles precisam desempenhar com até 4 anos de idade e a gente tentar diminuir atrasos das crianças. Com 4 anos, uma criança já consegue se comunicar muito, então contar sobre coisas, ter diálogo, perguntar, fazer comentários, tem algumas coisas importantes aqui da parte cognitiva, são crianças que já nomeiam e identificam pelo menos 10 partes do corpo, conseguem entender e discriminar tamanhos grandes de pequenos e entender o que são os grandes, o que são os pequenos e separar em grupos que requisitem esse pedido. Conseguem descrever pra gente dois eventos ou dois personagens, duas coisas que aconteceram numa história, num desenho na televisão, contar pra gente descrição sobre essas, essas características, sobre esse evento que elas assistiram ou presenciaram. Ela já entende os conceitos de curto e comprido e ela também consegue emparelhar objetos semelhantes, então todos os curtos, todos os compridos, grandes, pequenos. Ela já agrupa objetos em categorias, por exemplo, quando a gente diz vamos separar tudo que é de banheiro, vamos separar tudo que é de comer, ela já consegue montar os grupinhos e faz essa organização. Essa criança já tem habilidades motoras finas para fazer desenhos, então ela já consegue fazer vários, vários grupos de Vs unidos, ela consegue completar uma parte da figura humana em um desenho. Que ela vê que tá faltando. Ela já faz numa boa quebra-cabeças de seis peças e ela também nomeia pelo menos três formas geométricas quando a gente pergunta que forma é essa e também pelo menos três cores diferentes quando a gente pergunta qual é. Essa criança consegue já pular de uma altura de 20 centímetros, ela consegue fazer uso de tesoura, já fazer picotes, ela já dá cambalhotas para frente, ela consegue andar numa marcha alternando pés e mãos e também pedalar um triciclo, pelo menos aí um metro e meio. Quando ela fala, ela já faz uso de aumentativos e diminutivos, que incrementam um pouco aí, né, da comunicação. Essa criança já consegue prestar atenção numa história que alguém tá lendo por pelo menos cinco minutos seguidos. Ela já consegue responder qual é o seu nome inteiro, com nome e sobrenome. E também ela consegue responder perguntas com a interrogativa como. Como você fez isso? Ela já usa verbos no passado, então ela já conta alguma coisa que aconteceu e ela usa diferente esse verbo do que ela está relatando no presente. Ela já faz relatos de eventos passados que aconteceram agora há pouco. Às vezes ela não consegue falar ainda o que aconteceu ontem, a semana passada, mas uma coisa que aconteceu num passado imediato já é esperado que essa criança re relate. E nessa sequência ela já consegue relatar pelo menos dois fatos que aconteceram e ela relata na ordem correta. Quando uma criança compreende o passado e ela consegue relatar o passado, principalmente porque o outro tem interesse em saber sobre o que aconteceu, isso envolve muitas coisas, envolve socialização, envolve teoria da mente, envolve uma cognição bem aprimorada, então aí a gente vê que nesse ponto, ufa, estamos bastante evoluídos, então é importante a gente buscar todos esses pré-requisitos e também os pré-requisitos anteriores que fazem uma criança chegar até esse ponto. Em altos cuidados, já é uma criança que se veste sozinha, e que se alimenta sozinha durante toda a refeição é uma criança que já entende os perigos então ela evita por exemplo cacos de vidro evita chegar perto de lugares que têm uma altura perigosa essa criança já na socialização consegue imitar as ações e seguir as ações de uma criança de outras crianças em grupo e conseguir assim entender um jogo ou uma atividade que elas estejam fazendo. E segue as regras desse jogo, desde que esteja sendo liderado por um adulto aí. Ela pede permissão para pegar brinquedos de outras pessoas, ela pede por favor e ela já diz obrigado pelo menos 50% das vezes. Ela também consegue falar já no telefone e entender, responder o que a outra pessoa de outro lado está falando sem ver a pessoa, sem ser por imagem, né, por videoconferência assim só pela voz. Essa coisa de dizer obrigado, de esperar a vez, de pedir permissão, de considerar o sentimento do outro é uma coisa muito importante que também envolve aí questões sociais, envolve o que que o outro vai sentir, o que que o outro vai pensar, o cuidado com o outro. E entra também o próximo item que é obedecer as regras de um adulto pelo menos 75% do que é pedido. Essa criança já consegue ficar 30 minutos brincando em um projeto junto com outras crianças, conversando e interagindo com elas. Esses itens são baseados no Portage, que é um dos, um, uma das escalas, um dos, dos manuais que nós temos de desenvolvimento infantil, um dos, um dos recursos que nós temos para acompanhar o que é esperado para marcadores do desenvolvimento eu espero que tenha te ajudado. E ele não substitui uma avaliação profissional mas ele pode dar um norte para a gente ver se nossa criança tá com atrasos e buscar esses atrasos através de muita estimulação. Espero que ajude vocês até o próximo vídeo tchau tchau